Vamos então agora resolver esta equação que nos parece uh, mais complicada. Vão ver que a resolução parece mais complicada, mas no fim, no fim é o raciocínio é igualzinho às restantes. Primeiro é preciso ter atenção ao 3x ao menos 9. Primeiro problema aqui já não temos o coeficiente do x ao 1, temos o coeficiente do x ao quadrado 3. Então a primeira coisa que vamos fazer é colocar aqui o coeficiente do x ao quadrado comum 1. E como é que vamos fazer isso? Vamos colocar em evidência o 3. E obtemos o quê? 3, abrir parênteses, x ao quadrado menos 3x. Isto é porque se voltarem a fazer a distributiva, fica 3 vezes x ao quadrado, que dá o 3x ao quadrado, e 3 vezes menos 3x, que vai dar 9x. Agora, vamos observar aqui dentro o x ao quadrado menos 3x e já estamos nos mesmos casos que os anteriores, que é adicionar e retirar o quadrado de metade do 3. Metade do 3 é 3 mais. Então, ficamos com x ao quadrado menos 3x mais 3 ao quadrado menos 3 ao quadrado. Menos 3 mais ao quadrado e mais 3 mais ao quadrado. Assim é que é. E agora vamos lá ver uma coisa. Vamos, o nosso caso notável está aqui. Isto é, temos este menos 3 mais, que é o que nós passamos para o outro Mas atenção, porque este menos 3 mais ao quadrado está a multiplicar também por este 3. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é passar este menos 3 mais ao quadrado para fora do meu, do, do meu colocar em evidência de há pouco. E como é que eu vou fazer? Tenho que multiplicar pelo 3. porque Porque eu não podia agarrar nele e passá-lo ao outro meio. Porque aí estaria a, a, a, a inventar. Porque este menos 3 mais ao quadrado está multiplicado também pelo 3. E agora já temos o nosso, o, o nosso quadrado do binómio, que está aqui. E agora para fazer este quadrado do binómio fica 3x menos 3 mais ao quadrado. Tomem lá atenção que é que eu fiz aqui. Aqui, o que é que eu fiz? Se eu tinha menos 3 mais x, já posso passar o todo para o segundo membro. E agora, vamos fazer cálculos. Este, estas operações que aqui estão. Atenção que prioridade está para o, as potências e depois faço as multiplicações e, por último, as somas. Como é que vamos fazer? 6 mais 3 vezes 3 mais ao quadrado fica 9 quartos. Este 9 quartos agora vou multiplicar pelo 3. Agora adicionando o 6 mais o 27 quartos, vamos colocar o 6 como 24 sobre 4 para adicionar as duas quantidades e fica 51 sobre 4. E agora vamos passar este 3 que está a multiplicar a dividir para o segundo membro. E... O que é que, como é que eu faço uma fração a dividir pelo, por, por, uma, por, por um número? O que eu vou fazer é, passo para a multiplicação do inverso de 3. Vamos fazendo as operações e fico com x menos 3,5 ao quadrado igual a 51 sobre 12. Agora já estou na fase do, de ter o quadrado que vai passar para o segundo momento com mais ou menos raiz quadrada. Temos então duas equações, a primeira equação será x igual a 3 mais menos raiz quadrada de 51 sobre 12 e a segunda com mais raiz quadrada de 51 sobre 12.